Fala rapaziadinha maneira, beleza? Tô brotando mais uma vez aqui no canal com um quadro que é diferente, mas é a mesma coisa <risos> Que é o nosso corte da resenha Vou sempre estar aparecendo aqui pra vocês nesse formato agora Pra trazer um corte específico de algumas das minhas resenhas, valeu? E sempre vou estar deixando, passando imagens de algum show De algum evento que eu filmei, que eu acho maneiro Essas imagens que vocês estão vendo aí, é de um dos bailes que eu filmei lá no Aeroclube, e um dos eventos do Joabs. salve Joabs. e rapaziada, vou deixar aí o corte que rolou na resenha com o DJ Lucas valeu? Então assista o corte assista o corte Eu tava quase dormindo do nada, mano, eu escutei porque o vírus tava todo fechado do nada eu escutei uma uma gritaria, mano, encosta encosta, pô mano, eu já meio que que sonou o alimento, eu olhei assim cima, pro lado assim, mano. A barca, no meio da Avenida Brasil, apontando o um fuzil pra nossa van, gritando pra encostar, mano. <risos> encosta, encosta! Porra, aí eu acho que o motor não tinha se ligado, eu comecei a falar, qual é o motor? Para, porra, eles vão atirar. Eles iam atirar, velho, tá ligado? O motor sentando o dedo na Avenida Brasil. Depois de um tempinho, ele encostou, tá ligado? Ali na, hum. na pista, aí porra, mano. é na hora que ele encostou, o carro dos canos já parou. Atrás, mano, já, já, já desceu todo mundo, mano, do carro Cana. Apontando o um fuzil pra van, gritando, perdeu, porra, perdeu. Desce. Nós entendendo nada, tá ligado? Perdeu o quê? Perdeu o quê? E tipo, como, mano, parecia uma cena de, porra, de tropa filme, de elite, né? porra, mano. Os caras apontando, gritando, desce, porra, perdeu, perdeu. Faltou. Desce com a mão na cabeça, porra. Faltou os caras dar uma tapa na tua cara e perguntar cadê o Faltou. baiano. <risos> hum. Porra, mano, aí... Desce com a mão na cabeça e deita no chão. Já falou assim, na hora que abriu a porta da van, mano. Já desceu eu, foi ah. eu, o MK e o Plug. Pra ser o J-Plug também. Tamo junto, viado. J-Plug me dá uma várias moral. J-Plug e duas <coughs> meninas, colega meu. Aí tá. Desceu eu, nós três, mano. E aí os canas já botou nós de cara pro chão, na Avenida Brasil. Com a mão na cabeça, tá ligado? Nossa senhora. Porra, de manhã cedo.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 Pega um doidão polícia doidão da não vida. O aconteceu aí com Bonitinho? Você lembra do Bonitinho? Lembro mesmo. Tá ligado? Eu trouxe o Bonitinho em volta redonda aí, mano. As duas vezes. Para fazer presença VIP em choperia. Eu lembro? Lembro. Bonitinho, mano. Uma de gente boa, mano. Uma mulher gente boa. Pessoalmente não conhecia, só pela internet. Mano, quando eu vi ele lá no aero.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 Ele bateu no assim, tamborzinho, assim, de boa, cantando é. samba, tá ligado? Uhum. No meio da roda de samba, falei assim, aí, bonitinho? Um balde de cerveja para pra quem beijar na sua boca. Ah, já... é. Agora demorou! É. Mas ele... Aí, juntou de mulher assim, e deu fora nas mulher, mano. Que isso, meteu uma Não, você não! Não, você não! <risos> Desgraçado, velho! <risos>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 E é isso aí minha rapaziada, para você que assistiu até aqui, curtiu esse vídeo, já deixa aí seu like, valeu? Já dá aquela comentada aí, já envia pro amigo que gosta desse tipo de conteúdo. E valeu por você que assistiu até aqui. Se vocês comentarem aí, eu posso trazer mais cortes nesse estilo, trazendo alguns vídeos antigos também, que é para matar a saudade. E que eu tô doido que esse tipo de evento volte doido pra trabalhar <risos> e doido pra voltar a rever a rapaziada e se divertindo. Valeu? Valeu, rapaziadinha! Valeu! Fui!